Nova tendência, entradas de cria. Entradas de cria! Chavuzinho! Ah, cara! Eu não tô entendendo mais nada! O mundo tá muito louco! Olha o cara lá atrás, assim, ó! Cabuloso! Tio, vou fazer também, parça! Cavalo. Entradas de cria! Eu tenho entradas em natura, mas eu nunca tinha visto, o mundo tá muito louco, eu tô ficando pra trás mesmo, galera Dia 13, de Abstinência, de One Piece, é isso que tá acontecendo com o mundo, o mundo tá enlouquecendo É o calvão de cria, é a entrada de cria <risos> Só chavoso Esse é o SBS, onde ditamos a tendência de moda Então o mínimo que eu espero de vocês é que vocês façam um corte desse pra assistir o um vídeo Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É bem simples, é fácil, links aqui na descrição, só entrar aí e deixar sua perguntinha e segue o Instagram, porque tem continuação do SBS lá também. E vamos lá, tirar essas dúvidas de Cri... <risos> Gustavo Paiva, se a fruta do bug permite que ele separe partes do seu corpo, será que o seu despertar irá permitir que ele separe partes das pessoas ou objetos? Olha, com toda certeza, antes, principalmente com a fruta do Luffy, eu achava que o despertar ficava um pouco restrito a não ser utilizado de outras maneiras. Mas o Luffy, até o Kid, né, mostrou um pouquinho que as regras do despertar funcionam unicamente para cada uma das frutas. Então o Luffy, ele consegue transformar um Ra em borracha. <risos> ele segurou um ué. ele transformou o Kaido, né, o olho do Kaido em borracha. Então tudo que ele toca, realmente se transforma, mesmo o Luffy não produzindo a borracha em si. O Kid também consegue magnetizar as pessoas. O Lau consegue pôr o Room na sua espada. Então o Bug certamente poderia não só afetar o ambiente. E transformar todo o solo, qualquer coisa, em vários pedaços. Manipular até fazer flutuar. Como também em pessoas. Ele poderia assim dividir as pessoas em pequenos cubos. É uma fruta poderosa pra caramba, né? vamos Convemos, se o Bug conseguir despertar, que talvez seja um pouquinho... Fácil demais para ele, porque eu acho que tá até desperto essa fruta. O Bug consumiu, ela já despertou na hora. Ele se torna um dos piratas mais fortes. Muito difícil, né? Calterar essa fruta assim. Esse é um poder que anula inimigos muito facilmente. Jonas G.O.C. Você acha que futuramente teremos um novo Dave Back Fight? Só para que o Oda demonstre um pouco mais do potencial dos chapéus de palha que não foi mostrado durante a guerra. Olha, é um pouco difícil você pegar potencial de uma guerra e jogar em um Dave Back Fight Porque, convenhamos, os Dave Back Fight são jogos, são mais voltados para a diversão em si Enquanto a guerra você tem em lutas pela vida, pela ambição, força de vontade É um pouco difícil o conseguir equilibrar essas coisas Pode ocorrer um Dave Back Fight se ocorrer com o Shanks eu acho um pouco difícil porque repetição de arco. Já tivemos um arco inteiro ali, um mini arco na verdade, do Dave Beck Fight. E se mostrar, sabe onde eu acho que pode acontecer? Quem sabe na formação dos Rocks. Foi assim que o Zeeback de alguma forma conseguiu recrutar Big Mom, o Barba Branca, num Dave Beck Fight em si. Sabemos que todos esses piratas foram parar na ilha Hatinozu atrás de riquezas rápidas. E talvez o Zeeback tenha feito uma promessa, mas um Dave Beck Fight... Pode ser a grande causa da reunião dos Rocks, visto que os jogos se iniciaram lá na Ilha dos Piratas. Se acontecer Luffy o Shanks, mas como eu disse narrativamente é uma repetição de algo que já apareceu e eu tenho certeza que os fãs não gostariam de ver... Um Dave Back Fight do Shanks. <risos> eles querem ver o Shanks mostrando poder. Tá, mas se não tiver um Dave Back Fight, o Luffy vai lutar com o Shanks? Não, deve ser algo muito parecido ali com o Barba Branca e o Roger, sabe? Ter um duelo realmente fora das páginas, né? Aquela velha tristeza nossa. Mas depois acabar em uma festa, em um banquete onde eles vão acabar conversando entre si. Matheus, RPC. Por que a tripulação do Luffy nunca achou uma Akuma no Mi? Bom, é dita na série, são raríssimas essas frutas Quando elas aparecem, ou alguém acaba consumindo Ou elas são vendidas ao submundo em si É muito difícil você ter em posse uma fruta na sua mão É só ver lá, o Doth conseguiu a Mera Mera Como ele conseguiu muito, possivelmente ele comprou com seus contatos no submundo Ou talvez sabia aquela mítica da fruta renascer e conseguiu Marley Ford Mas eu vou na primeira opção que talvez ele tenha conseguido no submundo Ele tem vários contatos e conseguiu essa fruta, a própria Gomu Gomu foi dita que tinha um valor alto. A fruta do Bug também, quando os piratas roger conseguiram, a fruta valia 100 milhões. Então, é algo muito raro de se ver facilmente e quando alguém encontra ou consome ou acaba sendo vendida por um valor exorbitante, tá? Luke S, o que acha de Uranus estar em Laugh Tale ou talvez estar em Elbuffe? Eu creio que em Elbaf é uma grande possibilidade, vocês já viram eu falando aqui que os gigantes na mitologia nasceram do sangue de Urano, pode ter pelo menos uma informação... Vinda dali, mas estar em Laugh Tale também faz muito sentido, visto que é a arma ancestral com o maior mistério, né? Que o Oda ele não quer que ninguém saiba o que quer, não tenha nem mesmo uma ideia. Enquanto Poseidon e Pluton já receberam menções, ou pelo menos algo que elas possam fazer, temos... Mesmo não sabendo se é realmente um navio, eu acho que é, tá bom galera? Mas mesmo não sabendo se é realmente um navio em si, a Pluton original, não tô falando das plantas, pelo menos temos... Informações do que faz que um tiro de canhão pode reduzir uma ilha a pó Falas do Crocodile Então eu acho que as três armas ancestrais podem ser utilizadas Para transformar o mundo antes da era atual Antes da era do círculo do mar Então cada uma das armas funciona diretamente em três coisas Que afetam o mundo diretamente Primeiro, Red Line, tem que desaparecer Outra, Calm Belt E claro, a própria... Grand Line Uranus pode estar ligado diretamente na dissolução da Grand Line Enquanto Poseidon retira os Calm Belts Porque é o Ninho dos Reis do Mar E Pluton vem aí para devastar completamente a Red Line Pode estar em Left Tail? Pode estar Mas não temos ideia do que é Pode ser uma fruta Pode ser Momorosuke, pode ser o Luffy, pode ser o Dragon, pode ser o ovo no navio do Roger, pode ser um dragão ancestral, são muitas teorias, mas que nenhuma delas tem um fundamento básico para entendermos aonde vai, qual direção o Oda vai tomar para a última linha da arma ancestral Pode até mesmo ser o próprio tambor de Joy Boy Porque não, não necessariamente uma arma ancestral Mas um sino localizado na última ilha Que o Luffy vai tocar E esse sino irá badalar por todo mundo Esse é o tambor de Joy Boy né Então quando ele tocar esse sino Essa arma ancestral Na verdade não é uma arma ancestral Depende de quem a utiliza Vai anunciar a chegada do amanhecer para todo mundo Então são várias linhas Teóricas. Se eu tiver que apostar entre Lough Tale e Elbaf, eu iria de Elbaf. João Gouveia. É meio estranho que o governo não consiga controlar o Morgans. É só um cara com a fruta do albatroz. <risos> o Morgans é ali da hora, né? Morgans das fake news. Olha, não é tão fácil assim. O muro de Elbaf, ele é muito grande. E ed o editorial do Morgans não fica especificamente em uma ilha. É mostrado isso quando o Apple liga pra ele depois da reverie. Pra passar uma quarta informação, né? Que nem deduzimos muito... Pode ser, nem falamos muito disso Mas você pode ver que ele está no seu Navio flutuante, então ele está sempre se movendo É difícil para o governo mundial conseguir localizar conseguir infiltrar Um agente ali, mas pô, Em nome da notícia, conseguiu derrotar Esse agente secreto que estava Infiltrado, e enquanto isso Ele fica se movendo para lá e para cá Então é muito difícil sim eles conseguirem Localizar, tá bom? Olá, Rodrigo Moura, nós sabemos do grande potencial dos Protagonistas de Hunter x Hunter, mas qual Seria o potencial do Leoro o Leoro também é um protagonista. Hunter x Hunter é a única série que temos quatro protagonistas. Olha que coisa maravilhosa e difícil narrativamente para o autor cuidar. Diferente de One Piece que temos Luffy, que é o protagonista. E os nossos tripulantes sendo coadjuvantes. Hunter x Hunter segue a linha de quatro protagonistas. Leório não recebeu tanto destaque. Assim, principalmente na animação de 2011. Agora é o seu momento em direção ao continente escuro. Saigon, Saikirua, Kurapika e Leório entram para mostrar o que são, qual o seu potencial. O Leório é muito forte. Um dos erros da animação de 2011 é não mostrar muito do seu treinamento e o seu real potencial. Sabe aquela porta dos zoldics aquela porta de teste que para passar tem que conseguir levantar? A primeira porta, se não me engano, pesava, sei lá, 8 toneladas, a segunda 16 toneladas. Todos eles fizeram um treinamento ali para conseguir abrir essa porta, e só o Leório conseguiu abrir a segunda porta. Logo de cara, então ele é muito forte, tem muito potencial do nível do gol do Hiru e do Kurapika Isso é muito legal, uma pena que a animação não mostrou Mas se você for no mangá, você vai ver essa cena especificamente do Leório Sendo o único a conseguir levantar isso logo de cara Ele conseguiu dar um soco no Jim, vagabundo freaks <risos> O Togashi, para tirar ele um pouco de jogo, né, Para não dar Muita ambição pra ele, muito parecido com o Kurapika, que tem a sua vingança E o Gonkiru, que estavam brilhando Colocou ele pra estudar a sua medicina, mas agora ele volta E é hora de realmente mostrar a que veio em direção ao continente escuro, tá bom? Leório, protagonista esquecido Vou até fazer um vídeo sobre ele, mas ele é forte pra caramba, tá? Bruno Luiz, seria Barabara Mi uma arma ancestral ou uma fruta mítica? Considerando que permite que o usuário seja imune a ataques cortantes e ser capaz de dividir seu próprio corpo em pedaços Seria seu despertar capaz de influenciar seu poder em objetos Até mesmo em ilhas Assim podendo juntar e separar continentes inteiros <risos> A fruta é uma arma ancestral Só porque consegue desviar dos ataques do Zoro Fã de Zoro declarado, com certeza Tá na cara aqui Por que é uma arma ancestral? Porque consegue desviar do Zoro Golpe do Zoro, golpe do Mihawk É nível arma ancestral <risos> Mas olha, é muito comum quando algum personagem acaba entrando em evidência... Várias teorias surgir... Achando que tem uma importância... Mais uma relevância... Ah, mas eu creio que a Barabara no Mi... Nunca seria uma arma ancestral... Visto que foi achada ali... Pelos piratas do Roger... Foi falado o seu valor comercial... Eles iriam vender... Não parece ser uma fruta... Que tem o potencial de ser uma arma ancestral... Porque convenhamos... Tem frutas mais poderosas... A própria fruta do Lao em si... É uma fruta muito overpower... Que faz tudo que a do Buggy faz... E ainda sobra, ainda pode fazer muito, não à toa é conhecido como a fruta suprema, como a Lumi suprema, tá bom? Eu acho que a fruta do Bug sim, tem muito potencial, mas tem aquela fraqueza dos seus pezinhos ficarem no chão Então não à toa ele acabou derrotado Luffy, Zoro, pré-timeskip e conseguiram superar o Bug que já tinha uma experiência Era um ex-pirata Roger, lutou em diversos duelos, mas acabou derrotado por dois novatos então não é. Não é uma arma ancestral. Tudo que vimos de armas ancestrais agora. É realmente um poder capaz de devastar o mundo. De realmente destruir tudo. Não que as armas ancestrais sejam feitas para isso. Pode ser uma Makuma no Mi? Pode ser uma Makuma no Mi. É a do Bug? Não é. <risos> tá bom. Edivaldo Krabi. Você acha que essa pode ser a última luta de Guts e Zod? Acha que nosso Parachim Negro daria conta do seu nível atual? Não é a última luta. Até porque, olha só, o Zod... 300 anos aí em vários campos de batalha, e ele é um rival declarado até do Skull Knight. Então se nem o Skull Knight com aquela espada dele que pode cortar o véu do mundo astral conseguiu superar o Zod até agora, o Guts ainda não consegue. Ele precisa realmente de um power-up. Talvez na sua espada. Talvez um controle maior na sua armadura Berserker. Talvez, sei lá, conseguir personificar a besta das trevas. Não acho que esse é o último confronto deles. Se for o do Zod, será contra o Skull Knight. Mas... Tudo o caminho é que isso seja mais para o final da série. Onde vamos ter ali o confronto final de Fento versus o Guts. E o Zod acaba encontrando realmente o seu rival, o Skull Knight. Que pode acabar segurando ele enquanto os dois protagonistas e antagonistas principais... Terminam o seu duelo Eu acho que o Guts agora nesse ponto ainda não consegue Superar o Zod Isto claro, sem consequências mais sérias Sem sequelas Poder ele tem, mas quanto mais ele puxa desse poder Mais sua vida e principalmente sua sanidade São tomadas dele Redhawk.gif Green Book conseguiria derrotar Luffy, Law e Kid? Não, de forma alguma Os três juntos impossível não tem força no mundo agora que consiga derrotar eles se não for é, uma mobilização para uma verdadeira guerra. Eles conseguiram superar as duas forças mais poderosas dos mares, dois imperadores. Então um almirante só contra os três não dá conta. Eles estão muito poderosos, eles já têm um controle insano sobre suas habilidades. E é sempre bom lembrar que na série do One Piece, depois que você acaba meio que... É, lutando, tem uma coisa muito desgastante Você sempre volta mais forte Olhem o Luffy, olha a transição do Luffy Desde o Doflamingo, passando pelo Katakuri E até esse ponto, principalmente no Gear 4 Olhem lá em Dress Rosa O tanto de tempo que ele demorava Ele soprava o seu braço, tinha uma transição Depois ele começou só a se transformar no Gear 4 Então, a cada luta eles voltam muito mais poderosos No 1 contra 1, um, até que dá pra colocar que sim É uma luta e tanto contra o Almirante Agora... Os três não tem como, não tem força aí que consiga parar eles. Nem dois imperadores conseguiram, quem dirá, um almirante só. Yoshikage Kira, dentre todas as obras do entretenimento, qual delas tem a melhor história que você já viu? Olha, a preferência sobre histórias é muito cíclica. Você está falando aqui dentre todas as obras de entretenimento, então isso aborda tudo. Mas uma das histórias que eu mais li, que eu gosto muito de ler e sempre estou juntando fragmentos e até relendo... São as histórias de Dark Souls, Bloodborne... Agora Elden Ring. Eu adoro o estilo lore de se contar a história. Porque para quem não conhece esse estilo de narração... Que eu acho fantástico... A lore seriam crenças. Você não tem uma história contada de forma linear. Você tem dicas... E conforme as crenças das pessoas... Nas interpretações... Formam-se essas peças do quebra-cabeça. Então sem dúvidas nenhuma... As histórias que eu mais li... Foram Dark Souls, Bloodborne e agora Elden Ring. Eu adoro o estilo do Miyazaki de contar história. E ele é um baita do contador de história. E ele tem referências em tudo que eu gosto. Então ele, ele tem muita coisa de Berserk, de Lovecraft. Ele traz essa coisa medieval num estilo único. É realmente incrível, tá bom? Então, nesse momento que me vem na cabeça de histórias, sem dúvidas, as histórias contadas... Pelo Miyazaki nos seus jogos Dust, agora que Barba Branca e Kaido caíram Quem se acha que vai assumir o título de homem e ser mais forte do mundo? Essa vaga tá bem propícia para ser assumida pelo Weevil na atualidade O próprio Kizaru disse que ele tinha a força do Barba Branca no seu auge Qual que é a força desse monstro? Será que o Bug pegou o Weevil mesmo de Comandante Yonko? <risos> Por isso que tá todo mundo aí... Com medo do Bug, que ele tá com o Evil sob seu comando. Fizeram uma aliança temporária. Mas eu acho que o Evil tem a grande probabilidade de, de acabar assumindo esse posto aí. Tá bom? De ser o homem mais forte do mundo da atualidade. Não consigo ver nenhum outro que possa preencher essa vaga. Tem o Uroge que é um, tem aquela fruta dele maluca. Que ele fica forte quanto mais dano leva. Mas o Uroge é um personagem terciário. O Evil tem muito mistério ainda. E o Oda pode acabar envolvendo ele de uma forma mais interessante, dando esse título, né? O novo homem mais forte do mundo. Marco de Silva, por que a Robin não falou nada sobre Dragon ou sobre o Sabo para o Luffy, já que ela sabia que ele estava vivo? Olha que pergunta legal. Robin passou todo o time skip ali com o Dragon, com o Sabo, encontrou o Luffy em Shaboud e não falou nada. Só em Dressrosa o Luffy foi ter a surpresa do sermão, por que a Robin guardou esse segredo? A resposta veio na novel, chamado Heroínas, que expande principalmente o tempo da Robin, Durante a permanência com os revolucionários, ela passou um bom tempo lá, aprendeu muita coisa e essa novel conta essa parte Quando a Robin vai voltar para Shaboud, o Sabo faz questão de levar ela até lá e diz especificamente para ela não contar nada ao Luffy Ao seu irmão sobre ele ou sobre o que ela fez e que logo os dois se encontrariam e poderiam brindar finalmente Então foi um pedido direto do Sabo para ela não contar ao Luffy Pablo Schauffler, por que a Big Mom deixou de ser Yonkou, já que não perdeu seus territórios nem sua tripulação? Então, isso que é interessante, eu fiz um vídeo de por que o Bug se tornou um imperador, porque esse título a partir de agora, ele não tem mais relevância para a trama, é por isso que o Bug foi nomeado, o Luffy foi nomeado, mas a Big Mom ela sofreu uma derrota, ela tem seu território, tem toda a sua influência ainda, não sabemos realmente se ela morreu, tá bom? Se ela morreu, aí sim, faz jus... Esses dois personagens assumirem o posto. Mas é preciso lembrar que isso daqui é uma notícia do jornal. É o Morgan que está colocando os novos imperadores. Ele, ele que está é, escolhendo quem são os novos imperadores. E com isso a vox populi, a voz do povo, que é a voz de Deus. Acaba aceitando quem são os novos imperadores. Entendeu? Então é meio que uma jogada. Mas também é uma mensagem do Oda dizendo que título de imperador a partir de agora não vale mais nada. porque com o rei quem precisa de novos imperadores Vamos lá, o Pedro Rickson perguntou o seguinte Luffy já superou o Roger? Não superou, tá bom? Pensem o seguinte, o Roger Ele tem uma mítica por trás dele Dificilmente veremos o poder real do Roger Vai ficar tudo nas entrelinhas, tudo na interpretação Mas Gold Roger, ele é pintado na série como sendo o apogeu de tudo da força da pirataria, da liberdade. O Luffy vai superar isso somente no final, porque ainda tem espaço para o Luffy evoluir. Tem inimigos para o Luffy superar. Ainda não vão ser lutas fáceis. Ele não pode derrotar qualquer um. O próprio Almirante aqui é uma luta fácil para o Luffy? Não é uma luta fácil num contra um. Daqui para frente são inimigos todos equilibrados e o Luffy vai ter que dar ainda o seu sangue e força de vontade. Então pensem no Roger, realmente como essa representação do ápice de tudo. Quando o Luffy chegar na última ilha, a sua recompensa estiver maior, peguem essas pequenas coisas. Aí sim ele vai ter superado o Roger. Passou o Shanks, tem uma recompensa maior que a do Roger. Conquistou o tesouro One Piece e fez o que o Roger não fez, que ele chegou muito cedo. Aí é o momento de falar sim, agora o Luffy é a representação do apogeu da pirataria no mundo de One Piece. Tá bom? E é isso, bastante perguntas disponíveis, espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui, um salve especial pra você, aí, meu amigo Deixe suas perguntinhas aí pro próximo vídeo Até a próxima, hein? Valeu, fui!